Olá! Num processo de negociação existem propostas e contrapropostas. Nessa dinâmica entre fazer propostas e acolher propostas, existem yes, no, existem sim e não. Você sabe dizer não quando precisa dizer não? Mas dizer não de uma forma que o processo não se encerre. Dizer não. Não significa que você não aceita a proposta do jeito que ela é. Dizer não significa que talvez você tenha outra forma de direcionar aquela proposta. O que significa em termos de comportamento quando você diz não? Ou por que, que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não? Dois grandes motivos, dois grandes medos. O primeiro medo é o medo da rejeição. Se a sua autoestima é muito baixa, ou se você entende que o relacionamento está crítico, Dizer não pode comprometer a relação. E quando compromete a relação, é melhor dizer sim para que não haja conflito, para que não haja briga, para que não haja confusão. Então se você é uma pessoa que tem dificuldade para lidar com conflitos, a melhor resposta que você dá é sim. Mas no fundo, você ficou refém. No fundo, quem criou a armadilha foi você através dessa resposta ruim, que é o sim. Isto é um sim negativo. Talvez você tenha um outro medo, que é o um medo de não entender a consequência ao dizer não. Quando você fala não e tem medo de entender o que de pior pode acontecer, talvez você diga sim. Então é importante você analisar com profundidade o que significa dar a resposta sim para o outro e o que significa dar a resposta não para o outro. Se você for dar um não... Porque aquela proposta, do jeito que ela está construída, não é do jeito que você faria, ou não é do jeito que você entende como sendo boa, você precisa dar um não positivo. O não positivo significa que você continua o processo de negociação. Significa que você não paralisa o processo. Significa que você não congela, você não gera impasse. O não positivo é quando você diz para a pessoa... Dessa forma, eu não consigo te atender. Dessa forma, eu não posso te atender. Mas, existe outra forma de eu gerar uma solução. Existe outro caminho para que a gente faça um acordo. Agora, expresse esse caminho. Expresse essa proposta e faça a proposta. O que pode acontecer de pior é que ele não aceita a proposta. E quando ele disser não para a tua proposta, provavelmente ele pode paralisar. E se ele paralisar, pergunte para ele. Qual é o outro caminho quando você me disser o um não? Então se você sabe dizer o um não positivo e o outro lado não sabe dizer o um não positivo, ensine para ele. Diga de que forma é possível então. Agora nessa troca entre você dizer o um não positivo e direcionar a proposta para o que você consiga fazer, você recebe também uma outra forma que talvez você não tenha pensado antes. Meu amigo, você sabe o que vai acontecer no processo todo? Haverá agora criação de soluções. Soluções que você e nem ele estavam preparados para dialogar, preparados para conversar. Vai surgir soluções fora do comum. Surgirão soluções que talvez você nunca tenha imaginado, ou talvez nunca tenha imaginado que isso pudesse acontecer. Os grandes negociadores sabem dizer não. Sabem dizer não e continuam o processo todo de negociação dizendo não positivo. Então, saiba dizer não. Saiba dizer o um não positivo, saiba falar o um não de uma forma que a pessoa entenda que você não está contra a proposta. Saiba dizer não de uma forma que a pessoa entenda que você consiga resolver aquele caminho, aquele problema da sua forma. Ok? Meu amigo, se você gostou do não positivo, curta aqui o nosso vídeo e acesse a nossa página. Hi.